Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, com emagrecimento você consegue perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente, mas saiba que um dos efeitos de emagrecer é perder a barriga, porque muitas vezes a gordura que fica na barriga é, é, é a quando a pessoa ingere e aumenta o escuro do seu corpo. Nem sempre é assim, mas às vezes sim e às vezes não. Mas não se preocupa Hoje em dia emagrecer é uma coisa descomplicada de se fazer. Exatamente emagrecer é uma coisa descomplicada fácil simples e eficiente e só, e só atuir toda vez na barrocendo da sociedade se pesar na balança que você vai ter certeza que está emagrecendo de forma fácil simples e eficiente a gente tem até depoimento de pessoas que estão emagrecendo. Thank you.